Ainda há necessidade de autenticar o livro diário no registro civil de pessoa jurídica? Se você não fizer a ECD, sim. Aí você é obrigado realmente a registrar, tá? Vocês sabem que o registro aí, pelo que os alunos sempre me falam, eles registram no mínimo dois livros, não chega a R$ reais o valor de cada livro, de cada livro autenticado, e você. E tem um tempo aí. Agora, gente. Se vocês puderem fazer a transmissão da ECD, é infinitamente mais prático, mais rápido. Vocês não precisam estar fazendo digitalização de livro, registrando livro, já fica ali tudo automatizado. A Justiça Eleitoral acessa o SPED, não vai te pedir escrituração é, física, né? Que, na verdade, é física, mas não é, né? Porque agora é, é no computador, porque você digitaliza... Aquela informação, mas a escrituração contábil digital elimina toda essa trabalheira. E os contadores dominam o ECD, aí é o beabá de vocês.